Resultante da coordenação de esforços entre o Ministério da Administração Interna e o município de óbitos, é dado hoje um importante passo para a construção das novas instalações do posto de óbitos da Guarda Nacional Republicana, do de instalações modernas e funcionais, como acabamos de ver, e como garantia inequívoca de mais e melhor segurança para esta zona do país. Do ponto de vista quantitativo, como qualitativo, a criminalidade registrada ao longo dos últimos anos nesta região leva a que a população viva num ambiente de paz e tranquilidade públicas. Enquanto representante desta população, estou tranquilo, que aquilo que hoje assinamos é uma verba que está consignada na lei da programação e venha quem vier, será de facto uma coisa irrevogável. E portanto esta é uma garantia que nunca tivemos antes, a garantia própria de quem procura garantir segurança uh, e qualidade de vida, socorro às populações. Este posto territorial encurta o seu tempo de socorro uh, muito significativamente, por facto de não estar dentro de um perímetro muralhado, mas também por estar numa localização que é uma nova centralidade do Conselho de Óbidos onde tem um conjunto de equipamentos inclusive a proximidade que tem a duas escolas uh, deste Conselho a escola dos Arcos e a escola Josefa de Óbidos. termos de facto, e reconheço isso esse, estes níveis de criminalidade muito baixos tendo em conta uh, as grandes cidades, as grandes metrópoles, nós não nos resignamos perante ainda alguma incidência que temos no nosso conselho. Ficaremos mais tranquilos quando estes valores forem muito próximos de zero, se não mesmo zero. Aquela programação tem sete uh, medidas, no total de 450 milhões de euros, sinto certo que também aquilo que é a rentabilização dos imóveis da GNR, reverte da GNR e da BSP, em geral do meio, reverte para a lei de programação, também deve considerar para ter a certeza que haverá ainda mais financiamento possível para podermos ir um pouco mais além. A lei de programação tem este enquadramento, mas, de facto, ela só consegue ter um grau rápido de discussão se tiveram coisas autarquias. E, portanto, isso permitiu, de facto, acelerar neste, neste, e, e, e, e, por esse motivo, devolvo os agradecimentos ao Sr. Presidente, porque só também com o da Câmara Municipal de Óbidos é que poderia estar hoje aqui a assinar o um, um, um, um protocolo. Queria deixar uma palavra final, acima de tudo, aos homens e mulheres que têm uh, uh, vindo a trabalhar no atual posto e que têm, uh, uh, ainda assim, apesar das condições, garantido que a criminalidade continua a trabalhar.